Corpo. Então, esse estudo da integração de anticorpo nos permite entender isso. Eles fizeram o um estudo da seguinte maneira, pegaram pessoas com depressão e pessoas normais e filmaram. E perceberam a diferença física postural de cada um deles. Como o corpo e mente estão integrados, o que acontece no corpo se reflete na mente e o que acontece na mente se reflete no corpo. E as emoções estão intermediando esse caminho. Entender ou perceber o que acontece na mente às vezes demora um pouco, é mais difícil. É muito rápido. Ocorrem muitos processos inconscientes. O corpo a gente consegue perceber mais fácil. Então presta atenção no teu corpo. Quer fazer um exercício para você ver? Fazer o seguinte, para você ver essa integração entre mente e corpo. Coloque-se nessa posição aí. Deixa cair os braços, cai o ombro, fique cabisbaixo. Simplesmente o, coloque o corpo nessa situação. É uma situação de desânimo. E você vai perceber que as emoções e os pensamentos começam a caminhar nessa direção de desânimo. E a única coisa que você fez foi mudar a postura física. está percebendo como o corpo se comunica e interage com a mente? E afeta a mente? Isso funciona para os dois lados. A gente pode fazer o contrário também. Agora coloque-se numa posição vertical. Planta do pé no chão, as mãos espalmadas, a coluna reta, o olhar no horizonte, não fica olhando para o chão. Se você estiver perto de uma janela, olha para o céu. Alguns estudos falam que a gente não consegue olhar para o céu e ter uma emoção negativa ao mesmo tempo. Então, uma dica simples, prática e bastante objetiva. Então, essa conexão com o corpo é o primeiro passo para você mudar um estado emocional negativo, para você mudar um pensamento negativo.